Não existe. Não é, e a ó. última vez que vocês culparam o um pau de alguém, o pai de alguém deve foi, foi o corretor automático. Foi o corretor automático. O pau de alguém o está automático. morto. O meu pau não. Você deveria ter dado Viagra então pra outra pessoa. Você. Foi o corretor. Mas, mas ele tava cheio de arranhões na mão. Você é o que a gente a... ele até agora. Eu não tô dizendo